Beleza, estou aqui pra vocês Da sua casa aí, nessa porra, voltando aqui E hoje, hoje é dia 30 Estamos quase no final do ano já, de 2015 E estamos indo pra 2016 aí E, e é isso aí, eu tô de visual novo aqui, ó Pintei o cabelo aí, pá, boladão Vou tirar o boné pra vocês verem aí, ó Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó Aí, ó, fiquei oirão, viado aí, e se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Ah, ó, ó, ó. Fiquei louro para seis aí, ó. Seis. É. E esse visual aqui vai ficar para 2016. Então, no final do ano. E vai ficar também pro carnaval. Pro carnaval. Carnaval, E.. É. É isso aí, não sei se ele aí, porra, esse moleque é maluco, a mãe dele já falou pra caralho, pintou cabelo de louro, ficou todo escroto Caraca, mané, ah. minha mãe falou pra caralho, Ei, se liga na minha, na minha mãe o que, que ela falou, meu. se liga Puta que pariu, esse moleque é foda, esse moleque é nojento, olha só que... o <risos> que ele fez, pintou porra no cabelo Aí depois dessa, mané até eu que sou mãe dele, dessa porra aí Esse moleque imbecil do caralho da porra Até eu vou embora de casa Até eu vou embora Gente, não dá não, não dá não o Moleque pinta o cabelo, faz o que quer da vida Tá pensando que é, manda no nariz dele Ele pensa que ele é quem ele, ele é a porra do moleque do caralho Porra, o moleque, o moleque estranho da porra do caralho Não fode, tá pensando que é o que? Você é a porra do moleque sem, sem vida, sem... Sem nada, sou <risos> é um gordo da porra. Porra, minha mãe me esculachando aqui, mano. Tá maluco? Tá pensando o que, mano? Tô doido, fiquei toda. Oh, ó, oh, pintei até a sobrancelha ó, ó, oh, ó. Oh, pra ficar na moda, só a barba que não pintei, né? Senão vai ficar estranho pra caralho. É, é, é. É isso aí, galera. Se inscreva no meu canal. Deixa um like aí, compartilhe esse vídeo aí, pode compartilhar, eu deixo lá, compartilha lá. Direitos autorais de tope. Compartilhe, compartilhe o vídeo. E aí! é, Valeu pessoal, até a próxima. Bom entrada de ano para vocês aí. E é isso aí, valeu, fui!